Dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oi, ele entrou a malhação também. Vai. Dois. Vamos, <risos> vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Ih, caiu. Eita, caiu. Mano, seguinte, tô, tô aqui área na cidade, aqui mostrando a minha <risos> arte. Você tá bem aí? Eu não sei se tô muito bem, não, né, gente. Então, vou então, né, fala pra você, cara. Tô aqui na cidade, tô, tô, tô, tô, tô, tô malhando aqui, ó. Mostrando meu gingado, minha arte, por causa que eu só tenho um seu lixinho de frango. Tô com fome, não tenho o que comer. Você, você quer, quer um pouco de peixe? Não gosto de peixe. Não gosto, É salmão. É, tá cru ou tá cozido? Tá cozidinho, ó. Não, não que quero, eu só como cru. <laughs> All right, Verdade, né? Você gosta de sushi. É, é. Ô, pode falar uma coisa? Fala. Bom dia, você tá bom? Eu tô, na verdade, eu não tô muito bom, não. Acabei de ir lá no banco pegar meu dinheiro e não caiu o dinheiro ainda, você acredita? Bom, eu ia procurar meu dinheiro agora, então você já me ajudou com uma dúvida. Agora eu vou comprar uns franguinhos. Tchau. Fala, LG. Falando, então, bom dia. Mas teste engraçado, né? Opa, Poki, tudo certo? Como que você tá? Você tá bem? Bom dia, amigo Lajotas. Estou ótimo, e você? Ah, sabe como é, né, Poki? Tô não, tô não. Ô, meu nenê, o que aconteceu? Então, Poki, tô, tô, tô, tô com fome. Não Acabou meus franguinhos. Acabou os franguinhos. Ah, mas ainda tem um monte ali. Compre um pouquinho. Pois é, né, Poki? Ah, mas deu uma boa. É cinquentão, né? Deixa eu ver se eu tenho bufunfa. lá, ah, vamos comprar franguinho que ele é bom. Tá, acabou o estoque de frango. Pô, acabou -ca o pãozinho com frango. Tem, tem que fazer mais depois, tá? Agora, agora, agora eu vou indo. Tchau. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um dia de Minecraft Utopia. E hoje as coisas estão indo a níveis estratosféricos. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E, mano, o Lajota vai ficar rico, eu acho. Espero. Tomara. Aliás, bom dia, Ana. Tudo bom com você? Só passar pra dar oi mesmo. Pra começar o dia hoje, a gente tem que ir lá pra nossa casa. Porque a gente precisa de uma nova galinha. A galinha de aço. Por causa que, querendo ou não, a gente tá devendo um favor pro house e esse favor que a gente tem que fazer pro house é arrumar para ele um pouco de de aço ele pediu aço e eu descobri que para fazer aço a gente tem que misturar carvão com ferro e como a gente tem tanta galinha de carvão quanto de ferro vai ser facinho olha deixa eu guardar essas galinhas que a gente tem aqui ó vamos colocar galinha de ferro galinha de carvão e vamos dar semente para elas mano eu preciso urgente arrumar nossa casa vai para lá a galinhada aí se tudo der certo quando essas duas galinhas cruzarem aqui a gente vai ter uma galinha de aço aí é só esperar juntar um montão de aço aliás cadê o Sheldon? oi Sheldon, bom dia você tá bom? Olha que coisinha mais linda. O chapéu do Sheldon é o melhor do mundo, não é? <risos> Sheldon, o meu sonho é ter um chapéu igual o seu. Eu, eu, eu não tenho, né? Não tem onde uh. eu ter o chapéu igual cedo e nós podemos dar igual, Sheldon. Eu acho que o Zelda tem uma roupinha bonita, sabe? Bom, nas galinhas estão tá sendo feitas. Enquanto isso, queria anunciar que aqui na descrição tem além de um meu canal novo que em breve eu vou estar postando videozinhos maneiros de Minecraft. Também temos uma playlist de filmes e de séries para vocês assistirem. Em breve vai estar sendo novos filmes do canal. Aí, ó, assim, vocês já vão poder ver o filme do canal, como é uma pipoquinha, ser feliz e também tem as séries que assistir. Então, eu recomendo demais, tá? De qualquer forma, já se inscreve e deixa o gostei para isso. E a nossa galinha. Eita, veio uma galinha de carvão, tudo bem, né? tudo bem. né? Quanto mais galinha de carvão, querendo, não é melhor. A gente tem mais ferro e mais carvão para colocar na nossa loja. Eu quero abastecer o estoque dela depois também. E Sheldon, hein? Você passou um tempo já, não é não, Sheldon? E agora, por favor, que tenha vindo pelo menos uma galinha, né? Olha ah, lá, galinha de aço. E também já viu várias galinhas de ferro e de carvão. Agora vai ser muito mais rápido gerar os mesmos. Por exemplo, olha a velocidade que a gente vai gerar carvão aqui. Olha que rápido, os números não param de subir. Mas agora eu preciso de aço, no caso. Então, que gere aço para a gente poder levar para o um pouco. Tô, Sheldon. Tô, fr tô franguinho, Sheldon. Pega tudo. Parei. aí. Na real, Sheldon, deixa quieto esse negócio de sanduíche de frango para você, sabe? Parei para pensar que não faz muito sentido, não. Bom, de qualquer forma, Sheldon, agora a gente só tem que ir lá até o house e entregar usar aço para ele, tá quase fazendo já, então vamos lá já quando estiver pronto. Oh ars, oh ars, oh ars, aqui ars, aqui, aqui. Ah, aí, meu queridão! Cadê você? Aqui atrás, aqui, ah. ó. Opa! <risos> bom, como, Opa. como você tá? Você tá bem? Tô bem, eu tô bem. Trouxe lá a encomenda? Então, lembra aqueles aço que você pediu? Sim, tem aí? Então aqui, ó. Ai, ah, aí, Beleza. Ó. Mano, consegui, Caraca, consegui três véio. assim de começo, um número bom, né? Já vai te ajudar, cara. Ou não? Caraca, muito bom, velho. Então tá aqui. Estamos kits. A picareta fica pelos estilos. Vamos fazer o seguinte: hum. quando eu precisar de, de aço, hum. eu pego pego contigo e quando você precisar de melhorar sua picareta, trocar hum. as peças dela, hum. fazer algum, qualquer tipo de manutenção ou até deixar ela melhor, você vem aí e eu faço tudo de graça. Heist, tá fechado, só que não pede aço agora, que demorou um montão para conseguir esse cagalinha, vai demorar mais para conseguir mais, só que depois eu consigo, tá bom? Beleza, beleza, não, hum. Esse aqui já dá para usar já. Tchau, tchau. Valeu. Bom, a parte boa é que agora que a gente ajudou o house, eu tô cheio de minérios aqui e a gente já pode fazer o restock re da nossa loja, até porque a gente já acabou com esses aqui que a gente vendeu. Foi pro foi pro. Como que era? Foi pro Phantom, né? É verdade aí, ó. Vamos fazer nossas vendas. Por sinal, tem 40 conto aqui. Como que tem 40 conto aqui? Eu tô achando que o Phantom. Eu tô achando que ele colocou dinheiro aqui a mais. É, ele colocou dinheiro a mais. Eu vou separar, então, aqui na minha carteira, esses 20 estão aqui para devolver para ele. Eu não sei se é meu, mas eu vou conversar com ele depois certinho, porque eu, eu não quero roubar nosso cliente, né? Enquanto eu tava roubando minha loja do nada, apareceu um novo cliente. Tá, alô, alguém tem. Olá, tudo bom? Prazer, eu sou o Lajota. Sim. Mm -hmm. Droga, você. Como assim, Oi. você me conhece? Oi, é, então, você é o Lajota, né? É, você me conhece? Você também é chamado de LG? Sim, você me conhece? Não, não, não, relaxa. É que eu vi todo mundo aqui na cidade já, eu já conversei com algumas pessoas. Ah. Então você é o dono dessa loja, né? Ah, eu sou aqui, é uma loja que a gente vende minério. Você tá interessado em algum minério ou algo do tipo? Na verdade, eu tô. Você tá vendo esse braço aqui? Hum, hum, tô vendo. Hum, acontece que ele tá meio enferrujado e eu preciso de umas máquinas pra consertar ele. É, você poderia me vender? ferro e carvão. Ferro e carvão? Claro, eu, eu tenho assim, mas peraí, pra que, que você quer ferro e carvão? Porque todo mundo tem tá vindo comprar exatamente isso. É que ferro e carvão, pelo que eu lembro, é a única coisa que faz aço, e eu preciso de aço pra fazer uns maquinários bem pesados pra fazer esse conserto. Ah, então eu consigo poupar o seu trabalho, eu sei fazer aço. Na real, eu tenho aço pra vender já. Ah, você já tem? Tá, vai ser muito útil, mas não vai ficar mais caro o fato de você produzir um aço pra mim, né? Não, na real fica mais barato, só que depende de quanto você quer comprar, né claro. Olha, eu acho que eu vou precisar de dois packs um 128. Uh, dois packs Nossa, é tudo o meu estoque. Cara, que tal tá duzentão? Tá, duzentão eu acho que eu tenho. Calma. Tá, deixa eu pegar aqui, ó. que Eu ia colocar na, na máquina agora para vender. Aliás, qual que é o seu nome? Tá, verdade. Mal educado. Eu sou Pedro Pedrux. Prazer, prazer, prazer. E tá aqui, ó seus duzentões. Tá, ó. Por enquanto, isso é tudo que eu tenho. Mas se você precisar de mais aço, ferro, carvão ou qualquer outro minério, fala comigo que eu dou um jeito de ir atrás, beleza? Tá, beleza. Você vende aqui por acaso, sei lá, no momento onde você não esteja Sua assistente ele vende Ah, exatamente aqui, ó Só que por ah, enquanto beleza. Aqui a gente só tá vendendo O ferro e carvão Eu vou co ia colocar o aço agora Mas meio que você comprou Tudo que eu tinha <risos> Ainda bem, né? É, é bom, bom, bom, bom Tá, então obrigado é, Lg Lajota, né? Exatamente, tá bom Até a próxima, Pedro Tchau Até a próxima, obrigado Bom, de qualquer forma Eu já coloquei o um estoque Aqui dos nossos ferrinhos Também, ó Já arrumei tudo aqui Eu tô pensando Será que eu coloco mais carvão aqui? Eu não sei se vale a pena Colocar Ah, eu vou colocar, vai Que a parte boa Que caso alguém venha aqui queira comprar muito já vai ter como comprar, né? Então vai ser 16 carvão por 10 conto. Eu também quero colocar as barras de aço, né? Mas como se escabaram o nível do o Pedro, que se literalmente comprou tudo que eu tinha. Pronto, tá feito. Agora esse restinho aqui que a gente tem, eu queria arrumar um local para esconder. para deixa eu guardar o dinheiro na carteira, né? Ah, peraí, eu tenho um local para guardar a ah, nossa mochila aqui. Pronto, nossa mochila é perfeita para isso, na realidade. É isso, é muito bom saber que o nosso negócio está prosperando, né, não, não, Ana? Eu, eu fico feliz pra caramba com isso. Ah, ah. Que barulho é esse, Ana? que tá acontecendo? Ué, o que é aquilo? Pera, é o Ô! É oh! Oi, e aí, LG? Tudo bom? Tô bom, e você, mano? Como que você tá? É a minha caranga, mano. Dá uma carona aí. Entra aí, entra aí, ó. E aí, vai, vai querer ir pra onde? Vamos, vamos dar um rolê? Uh, deixa eu pensar. Acho que o único local que eu não fui da cidade é naquela construção que tem lá em cima. Que tu acha dela? Pô, é sacanagem. Como é que eu vou subir com minha, minha caranga lá? Deixa véio? lá perto, mas vai a pé. Eu nunca fui lá, eu queria ir ver. Tá, vou, vamos lá. Vou estacionar em algum lugar aqui. Ô, mas mó devagar, né? Acelera aí. Pô, é que. Não, para, que na boa, real, aí. não acelera não. Não conf... Você não é um com da árvore? <risos> é por isso que eu não posso. Vamos adiantar. a pé, vamos a pé, vamos a pé. Cala aí, vamos. vem, vem, vem. Fecha a porta aqui. Eu te, eu, te, eu te ajudo, vem, vamos, vamos, vem, vem, vamos, vamos. Sai daqui, meu Deus do céu. Então, calma, calma, que calma. Seu pé. Ai, hum. calma. Pronto, vou deixar aqui. Espero que ninguém ah, roube o carro. Ah, de, deixa ele aí. Acho que ninguém vai pegar, tá ligado? Ah, pra onde? Que... Ah, pra lá, né? Você já foi Mas pra sim. lá? Não. O que será que é lá? Cara, eu não sei, mano. Aqui que mais que eu cheguei que você, aqui, aqui que... esse negócio já tava tá, que não tem mais estrada pra lá. Aliás, você conhece o Phantom? Conheço, ele é amigo meu. É, ele tava falando de você e do house e foguete. É um amigo meu aí, ele é... Enfim, às vezes Mas... ele não bate bem na cabeça. Então, isso que ele falou, posso confiar ou não? Pode. Eu acho. Tá. Ah, é que ele veio com uns papos estranhos, ainda não sabia se confiava nele ou não, sabe? Daí, como você já é meu amigo, eu posso confiar em tu. Ah, por sinal, não sei se eu te contei, mas aquela loja lá que você tava vendo, aquela minha loja de minério, se quiser comprar minério, passa lá, tá? Você já tem uma loja aqui já? Caramba. Como é que você conseguiu uma loja? Eu, comp eu comprei com o Luiz aquela loja que tava pronta, mas tava largada, daí foi 150 conto, conto, acredita? Até uns dias atrás você tava. Mais perdido que eu aqui, agora eu que tô perdido na cidade. Não, mas é que é assim: eu, eu, eu queria fazer alguma coisa, né? Eu descobri que eu a gente conseguiu minerar falei, ah, vou abrir uma loja, né? Aí, LG, é. Vem Cabe, uma eu tô, tô chegando. O oh, louco, que lugar gigante. O que será que é aqui? LG, eu não sei, mas não tá me dando uma impressão muito boa. Por que, que isso tá tão fechado? E por que que isso aqui tá aqui em cima? Pois é, né? Peraí, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Eu não sei. Peraí, parece um túmulo. Descanse em paz, 18 do 8 de 2022. Faz tempo isso. Meu Deus. Tu sabe alguma coisa sobre isso, Tuguin? Não, eu não faço ideia. Vou atrás de acabar com eu, eu, eu preciso ir embora. Tchau, desculpa. Tchau, eu preciso ir embora, mano. Quem é se Calma, LG. Como, é que, é como é que eu vou descer isso aqui mano? tudo? Mano, eu não sei se posso confiar nele. Eu preciso ir embora. Peraí. Eu tenho mais um assunto para resolver. Vamos que eu preciso salvar o...